O comentarista retoma programa na Globo News, sem Maria Beltrão e C Explica. Bom, Maria não chegou, é, deu uma saidinha e agora nós vamos falar de quê? Vacina de Criança. Nós vamos agora falar com o Raquel Porto Alegre, que tem todas as informações. Maria Beltrão está entrando no estúdio agora. A gente está no ar, Maria. Estamos Maria, no a gente está no ar. É... Vamos agora falar com, com a Raquel. Raquel, desculpa, mas... Desculpa, Maria. A gente... desculpa, Você desculpa, Maria? Desculpa, Maria desculpa, mas conta aí sobre vacina para crianças, Raquel. que tem uma criança aqui. Não, a criança sentar. Eu, eu, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu fui Vinha o banheiro. Mas acabou rápido. Fica à vontade, é. Perdão. É. Perdão. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda, Maria. Desculpa, eu atrapalhei. Maria, tá aí? Então entra. Ah, meu Deus. <risos> Raquel, desculpa atrapalhar, minha amiga. Eu, eu entrei tão singela, achando que faltavam dois minutos Não, Você sem sempre irmão. entra singela. Tipo assim, um carro na, no sambódromo, aqueles carros abre-alas é, é, tipo, é tipo, uma vedete é. do Teatro Ferro. Eu queria que, saber bu -bu -bu qual era o próximo bo assunto, que do, não tem do, telefone. Eu achei você bem profissional falando. Maria, Maria, estamos no ar, Maria. É, Maria. Maria, Estamos no ar, só um instantinho. Por favor. Vamos Maria. falar com a Raquel. Vamos falar com ela. Pra... e Daqui a pouco nós vamos falar. Ah, vou me calar agora. Desculpa. <risos> eu adorei isso, viu? Ia falar boa tarde, Otávio, boa tarde para Maria pro Dapiev também, né? Que estão aí no estúdio com você, Otávio <risos> Vamos seguir, gente Olha só que que é... Durante a primeira edição do Estúdio I Globo News de 2022 Otávio Guedes precisou retomar o programa ao vivo sem a presença da apresentadora Maria Beltrão que não estava no estúdio quando ele voltou ao ar Rapidamente, Guedes viu Maria entrando no estúdio e avisou que o programa já estava no ar. Antes de sentar à mesa no estúdio I, a apresentadora, muito espontânea, explicou que estava no banheiro e, por isso, não chegou a tempo. Em seguida, ela elogiou a postura de Guedes, antes de ambos voltarem a falar com a repórter, que se divertiu. Achei você bem profissional falando Maria, estamos no ar!